E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero deixar um alerta para você a respeito do Blue Hot. Tomem cuidado em qual site você vai adquirir esse produto. Porque como ele é um produto que está em alta e vendendo muito no mercado pelo fato de realmente funcionar, então tem muita gente aí vendendo o produto falsificado, alterado. Tomem muito cuidado com os sites que vou falar aqui. Mercado Livre, OLX e outros sites de classificados online, pois vendem esse produto por lá inclusive bem mais barato do que o preço original. Fique atento, porque não vai funcionar o produto, você vai adquirir e vai cair em um golpe, colocando ainda assim sua saúde em risco e muito provável não irá receber o seu produto no seu destino. Eu recomendo apenas que você solicite pelo site oficial do Blue Hot, porque lá você terá a garantia da funcionalidade total do produto. Eu vou deixar o site oficial do Blue Hot logo abaixo na descrição desse vídeo. Por lá você estará comprando o produto 100% original e com a máxima segurança. Pode ficar tranquilo que o produto, ele vai chegar corretamente na sua casa. Conforme o prazo estabelecido, ele chega em uma caixa pequena, marrom e discreta, e dentro vem o seu Blue Hot e as instruções de como deverá usá-lo, tomá-lo é bem simples. O Blue Hot realmente funciona de verdade por ser composto apenas de ingredientes naturais, não causa aí nenhum efeito colateral, pode ficar sossegado. O mesmo tem o seu registro na Anvisa. E é recomendadíssimo pelo Ministério da Saúde. Então pessoal, fica aí o meu alerta. Espero ter ajudado. Vou ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. Tchau!